Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Despertar, terceira obra da série Se a Mediunidade Falasse, uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Prefácio Jovens amigos, é com o coração empolgado de alegria que dirigimos estas palavras a vocês. A nova geração cabe no mundo a realização das promessas de uma sociedade plena de paz, concórdia e prosperidade. Não se enganem, jovens e abnegados amigos. Cabe ao seu esforço sacrificial a tarefa de implantar no mundo os valores do Cristo, e tal tarefa apenas se faz com a abnegação de todo o interesse egoísta e de todo o interesse material. Saber diminuir-se para que o Cristo cresça é a lição que vocês devem seguir a cada instante de suas vidas. Nosso personagem, Felipe, está em busca de sua cristificação. Luta contra si mesmo e devota-se ao bem de forma real, honesta, e verdadeira. Nada mais esperamos de vocês, a não ser o sincero empenho em vencer a si mesmos e agir de forma ética e coerente com os ensinos de Jesus. Ainda uma vez, nós, espíritos ligados à regeneração do mundo, lhes dizemos, é chegada a hora em que o mal deve ceder à poderosa influência do bem. Estamos no momento histórico em que a realização das profecias acontece, e felizes serão todos os que desejarem servir ao amor, porque receberão mil vezes os tesouros de amor que cultivam em seus corações. Paz, Ivan de Albuquerque, um amigo da juventude espírita. Capítulo 1 uma descoberta dolorosa 932 Por que neste mundo os maus exercem maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Livro dos Espíritos Felipe vê uma pessoa sentada em uma cadeira. Está presa por faixas e com a cabeça coberta. Ela se debate pedindo socorro. Ele corre para socorrê-la. Porém, quanto mais ele corre, mais sente que não conseguirá alcançá-la. Está aflito. Quer ajudar. A pessoa está sufocada. Debate-se. Ele tenta mais uma vez... Esforce-se, corre ainda mais, cansa. Enfim, lembra-se, deve orar. Ora, pede ajuda e, quando se dá conta, está em frente à cadeira. Felipe retira rapidamente o capuz da pessoa. Espanta-se. Nunca poderia imaginar. É a senhora mediunidade que... Suplicante, lhe envia um pedido telepático. — Ajude-me, ajude-me! Ele quer rasgar as amarras que lhe envolvem os braços, a boca e as pernas, mas suas mãos estão dormentes, imóveis. Ela endereça a Felipe um olhar de piedade, mais uma vez lhe transmitindo o mesmo pensamento. — Socorra-me! Deixe-me falar! Estou sufocada! Ao olhá-la atentamente, ele lê expressões que estão escritas nos trapos que aprendem. Doutrina espírita Autoridade seriedade Respeito Estudo Felipe tenta, com todas as forças, erguer os braços para soltá-la, mas seus braços estão dormentes. Ele insiste, debate-se e nada. Ele se desespera. Por fim, acorda-se debatendo, muito suado. Felipe senta-se na cama e olha para o relógio. Seis e quinze da manhã. Respira fundo e faz uma prece. É quarta-feira. Ele se levanta e se arruma para ir ao colégio. Foi um começo de dia diferente. O que significaria aquele sonho? Pensa. O dia passa como o outro qualquer. À noite, durante o Evangelho no lar, torce para que Pai Joaquim ou Ivan apareça. Como gostaria de uma explicação sobre aquele sonho? Faz a pressa inicial, abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e lê em voz alta o capítulo 16, item 1. Ninguém pode servir a dois senhores. Depois, lê um capítulo do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, denominado O Talismã Divino, também aberto ao acaso. Faz a prece final com um pouco de tristeza. Para ele, ninguém apareceu. No entanto, Pai Joaquim está na casa de Felipe desde o momento em que ele acordou. Ele permaneceu lá com a equipe responsável pelo Evangelho no lar, pois, no dia do culto do Evangelho, uma equipe espiritual permanece durante todo o dia, preparando o ambiente. O culto do Evangelho é uma atividade de grande importância para os bons espíritos. Induzido por Pai Joaquim, Felipe relembra o sonho que tivera e se pergunta... Por que não conseguir, no início, chegar até a mediunidade? Porque não se pode querer ajudar ninguém em clima de desarmonia. Primeiro, é necessário preparar-se para auxiliar verdadeiramente. Este pensamento lhe vem à mente. Felipe, então, reflete. Por que a mediunidade estava amordaçada? E por que aquelas palavras escritas de forma errada, doutrina espírita, autoridade, Seriedade, respeito, estudo. O que tudo isso significa? Porque essas palavras escritas erradas estavam amordaçando a mediunidade? Subitamente, vem a resposta. A mediunidade não está amordaçada pela doutrina espírita, nem pela autoridade moral, nem pela seriedade verdadeira, nem pelo respeito e muito menos pelo estudo pois eles auxiliam a mediunidade. Ela está sufocada pela falsa compreensão do espiritismo, pela autoridade, que é autoritarismo, pela falsa seriedade, que é agressividade, pelo falso respeito, que é, na verdade, medo de vivenciar a mediunidade, pelo falso estudo, que é apenas teórico e não se transforma em ação. Felipe fica chocado com essa explicação tão clara que surgiu em sua mente e pensa — Será que estou sendo inspirado? Se Pai Joaquim está aqui, por que não aparece? Felipe ainda não entende que a mediunidade acontece segundo a nossa necessidade e não segundo os nossos desejos. Felipe lembra então da parte final do seu sonho e reflete por que meus braços ficaram dormentes? Parecia tão fácil desamarrar a mediunidade, mas os meus braços não se moviam. Por quê? Pai Joaquim projeta na mente de Felipe a resposta, mas ele não capta. Pai Joaquim tenta então projetar imagens, utilizando-se da vidência de Felipe. E é em vão pois Felipe está muito agitado com as explicações recebidas e não consegue mais captar as vibrações de pai Joaquim. O guia espiritual o abraça com carinho e diz, sem a pretensão de ser ouvido, Descansa, meu filho. Mais tarde estaremos juntos e continuaremos nosso diálogo. Felipe se deita e, ao se desdobrar, encontra o seu guia. Lembra a frustração de não tê-lo visto no Evangelho e pensa em reclamar. Pai Joaquim olha-o com seriedade, pois vê seus pensamentos, e diz — Filho, não é o capricho que tem de ser atendido, mas a necessidade real da tua evolução. Lembras-te da mensagem de teu Evangelho no lar? — Sim, diz Filipe desconcertado, e fala — Ninguém pode servir a dois senhores. Então observa, meu filho, que não pode servir a Deus e aos seus caprichos. Entendes? Sim, diz Felipe, baixando a cabeça. Agora pergunta o que desejas. Fala, Pai Joaquim, com voz amena. Felipe sorri, pois sabe que seu amigo espiritual não está com raiva, mas apenas se preocupa com seu crescimento moral com a sua felicidade. Pai Joaquim, o que significa o sonho que eu tive? E quando ia narrar o sonho, seu amigo espiritual o interrompe, sorrindo, e diz — Conta-me a parte que não entendeste, porque boa parte já te expliquei. Felipe se dá conta da origem de suas intuições e acha graça dele mesmo, que pensou estar sozinho durante o Evangelho. A mediunidade está realmente amordaçada? Começa Felipe. Sim, meu filho, infelizmente. As maiores belezas do mundo só existem por causa dela, e aqueles que deveriam honrá-la estão amordaçando-a. Quem, pai Joaquim, quem faria isso? Indaga Felipe sem entender. Aqueles que mais a conhecem. Por isso a prisão é tão tirânica. Eles sabem como expandi-la e sabem como a mordaçá-la. Responde Pai Joaquim com tristeza. Felipe sente a tristeza do amigo que tanto ama e pergunta. Mas por que eu não tive condições de libertá-la? Parecia tão fácil. Sim, na verdade é sim muito fácil. Por que você não a libertou? Fala, devolvendo a pergunta a Felipe. Não sei, meus braços não se moviam, o que os tornou imóveis, apáticos. Insiste pai Joaquim. O medo. Diz Felipe, impressionado com a própria resposta. É isso, meu filho. Nós, os espíritos desencarnados, não podemos sozinhos libertar a mediunidade. Vocês, encarnados, quando entendem que ela está aprisionada, têm medo de agir. Recuam ante a tarefa de libertá-la. Seria tão fácil se vocês, de fato, o quisessem. Fala Pai Joaquim com a voz triste. Felipe, que nunca tinha visto o amigo daquele jeito, pergunta preocupado. Mas isso é tão grave assim? É muito mais grave do que você pode imaginar. Sem a mediunidade, não haverá convicção da imortalidade, nem compreensão profunda da vida verdadeira, nem fé raciocinada, nem abnegação. O movimento espírita, que deve ser fonte poderosa de espiritualização, materializa-se. Discute-se muito regras formais e cargos de destaque, Adoram-se palestrantes e médiums que gostam de se exibir. Poucos pesquisam com seriedade e vivem com abnegação. Muitos investem na bajulação. É o caminho da porta larga, é querer servir a dois senhores. Felipe está estarrecido e balbucia então mais uma pergunta: O que é que eu poderia fazer? Muito, meu filho, muito. Queremos que os jovens deem o exemplo cristão ao movimento. Sem acusações, mas com vivência e compreensão. Produziremos muito pela mediunidade dos jovens sinceros e dedicados. Assim, aqueles que amarram a mediunidade, por mais que queiram, não poderão mantê-la sufocada. Vem à mente de Filipe os diálogos que teve com aquela senhora, simpática e alegre, em contraste com a lembrança de seu olhar de pavor e de tristeza. Lembra-se dela sentada no jardim do centro espírita, e depois dela sentada em uma cadeira, amarrada por trapos imundos. O coração de Filipe dispara, e então ele olha para seu guia espiritual e diz... Eu quero fazer parte do grupo de jovens que irá libertá-la. De agora em diante, terei coragem. Psicografarei em casa, terei uma vida equilibrada. Provarei que ela, a mediunidade, deve falar. E aqueles que me combaterem, os abraçarei por saber que eles ainda não sabem o que estão fazendo. Pai Joaquim olha-o no fundo dos olhos e pergunta, Você está disposto a ser amigo de Jesus? Felipe entende a profundidade daquela pergunta e responde com coragem. Sim, Pai Joaquim, não tenho mais medo do testemunho. Quero uma chance para provar o meu valor. Pai Joaquim abraça o emocionado. Após alguns instantes chega Ivan, que logo percebe as boas energias e que Felipe está envolto. Olha para Pai Joaquim e comunicam-se telepaticamente. Ivan sorri, olha para Felipe e diz: Vamos, podemos fazer uma visita antes de ir ao colégio? Estamos com tempo. Pai Joaquim abraça Felipe mais uma vez. Despedem-se. Ivan leva Felipe à casa de um conhecido espírita recém- desencarnado para conversarem. Ao vê-lo, Felipe se assusta e, sem querer, diz. O senhor é muito famoso. Eu não posso estar aqui. Ele responde. Entre e sente, meu amigo de mediunidade. Soube que você aceitou a tarefa, não é verdade? Diz olhando para Felipe e para Ivan. Como o senhor sabe? Pergunta Felipe, surpreso. Ora, se você não tivesse aceito, eu não estaria aqui, diz Bem-humorado, provocando uma gargalhada de Ivan e de Felipe. É verdade, reconhece Felipe. E o médium continua. Esse negócio de fama e adoração é uma praga, meu filho. Fuja disso como o diabo foge da cruz. Fala sorrindo. Quem adora médium é quase sempre quem tem compromisso com a mediunidade e quer, inconscientemente, o transferir para os outros. É preguiça ou covardia pura. Se você aceita o elogio, acaba ficando com um vínculo fluídico que vai lhe perturbar. Muitos literalmente jogavam os espíritos que eles tinham que ajudar para mim. Tinha até quem quisesse que eu ficasse também com o guia espiritual e tudo. Eu não tinha tempo nem para os meus. Conclui rindo. Felipe não sabe se fica mais assustado com a orientação que está recebendo ou com a naturalidade e a descontração do famoso médium. Vendo que Felipe está sem palavras, continua: Se eu fosse você, começava cedo na tarefa. Senão, depois é um Deus nos acuda. O tempo da encarnação vai acabando e quase sempre não dá tempo. Depois, é só lamento. O que muitos dos nossos amigos mais lamentam é o tempo perdido. Você ainda não perdeu muito, não é mesmo? Felipe se dá conta de que já deveria ter iniciado sua tarefa mediúnica, mas que vinha adiando sempre com boas e belas desculpas. Mas como usar suas desculpas com aquele médium que começou a trabalhar ainda criança e não tinha tempo nem para dormir? Resolve então fazer uma pergunta. — E como o senhor lidou com o medo? — o médium o olha com carinho e diz, ''O senhor está no céu, não é mesmo? E aqui é só a minha casa. Sou seu amigo Chico, tá bom?'' E, sorrindo, continua, ''Meu filho, quando encarnado tem-me conta de que o mundo nunca me daria a verdadeira felicidade.'' Órfão, sofri o abandono emocional e o abuso de ser, sem motivo, constantemente surrado. O que me consolou? A presença de minha amada mãe desencarnada. Assim, entendi que o consolo espiritual para se lidar com as dores da vida na Terra não era necessário apenas para mim. Sem a luz do Cristo, os homens vivem como animais, em vez de trabalharem, lutam para terem mais coisas. Em vez de orar a Deus, disputam qual a melhor religião. Em vez de serem irmãos, perseguem-se uns aos outros. Apenas a luz do Cristo e de nossos anjos guardiões pode nos animar e nos apontar o caminho da verdadeira paz. Não saberia dizer o que seria de mim sem a mediunidade, o que posso lhe dizer é que a maioria da juventude atual tem grande necessidade de Jesus, e sem sentir seu amor por meio de seus intermediários, os anjos guardiões e os espíritos amigos, ficarão tão distantes do mestre que o Cristo parecerá ser apenas uma lenda. Meu filho, precisamos com urgência da luz do Cristo em todos os setores de nossa vida para não perecermos em nome de uma cultura que promete trazer felicidade, mas que, na verdade, nos conduz ao abismo de sofrimentos muito longos. A juventude do mundo deve ser verdadeiramente cristã ou será a mais infeliz de todos os tempos explica carinhosamente o amigo, com um semblante envolto em suave luz, transmitindo uma coragem firme e pacífica. Felipe chora discretamente, respira fundo e diz, «Eu prometo superar os meus medos. O senhor pode me ajudar?» Chico sorri e diz, «É, eu acho que isso eu sei fazer». Ambos sorriem. Filho, eu desejo educar os jovens médiums. O Ivan coordena as atividades e eu vou ajudar diretamente vocês na psicografia e na psicofonia. Mas teremos muitos fenômenos. É preciso que vocês, os jovens do século XXI, tenham a coragem dos cristãos do século I. São dois mil anos de aprendizado. Chegou a hora de cristificar a sociedade. A luta vai ser intensa, mas a vitória é certa. A promessa de Jesus será cumprida. A juventude com a mediunidade, guiada pelos bons espíritos, será capaz de mudar a sociedade. Não vai ser como foi comigo, pois éramos poucos na tarefa. Agora serão centenas e centenas, e você será um dos que ajudará muito. Seus amigos de tarefa já reencarnaram também e, em cinco anos, teremos psicografias muito interessantes no mundo físico. Explica o médium amigo. Ivan olha para Felipe e ele entende que é hora de partir. Emocionado, se despede. Partem. No caminho do colégio Allan Kardec, Ivan comenta. Não esqueça, amigo, o serviço tem dois lados. Como assim? Tivemos um momento maravilhoso e muitas informações valiosas lhe foram reveladas, mas também será necessário lidarmos com os amigos difíceis, que tentarão nos confundir. Felipe lembra do sonho e a conversa com o pai Joaquim? E diz... ''Vou botar para lascar.'' Ivan olha para ele sem entender e ele acrescenta... bora lascar as cortas que prendem a mediunidade, Ivan.'' Ambos riem. Ivan está feliz. Felipe começa a entender a parte que lhe cabe no trabalho. Chegam ao colégio, parando em frente ao portão. ''Hoje começa uma nova etapa.'' afirma Ivan. Antes, você não sabia do que se tratava. Agora, você tem consciência da responsabilidade que lhe cabe. A terra se renova e precisamos daqueles que entendem a necessidade de se sacrificarem pelo próximo, pelo bem-estar de todos, por amor, sem exibicionismo e sem fama. Eurípides é um espírito vinculado diretamente ao Cristo, Kardec é um dos mais evoluídos apóstolos do mestre. São eles que nos amparam a tarefa. Nada de levandade no mundo, nada de aventuras doentes. A partir deste curso, você enfrentará situações difíceis e deverá ter disciplina verdadeira para alcançar a verdadeira alegria e a felicidade indestrutível. Após uma pausa, Ivan conclui. Amigo de trabalho, prepara-te. Não apenas escreverei por ti, mas também desenvolverás a mediunidade de cura. Tua principal tarefa é o amparo aos sofredores e o enfrentamento dos que se fazem inimigos do Cristo. Despedem-se. Felipe entra e segue corajosamente o caminho que leva à entrada do castelo. Na recepção, para sua felicidade encontra Eurípedes Bazzanufo conversando animadamente com alunos mais novos do que ele. Ao ver Felipe, Eurípides o chama e lhe apresenta os seus colegas. O clima é de alegria e descontração. Um dos jovens pergunta a Felipe como está seu exercício psicográfico e se ele já encontrou um amigo experiente que acompanhasse suas psicografias. Não, na verdade ainda não psicografo. Mas, pelo padrão de suas energias, é evidente que você tem uma tarefa psicográfica. Ninguém lhe avisou? Indica o novo amigo de Felipe, que tem 10 anos. A verdade é que apenas hoje decidi começar a psicografar. Então corre, porque água parada acumula doença e leite velho apodrece. Fala a ele com firmeza e bom humor. Quem será esse menino? Pensa Felipe. Gabriel, Gabriel Delaney. E sim, já aprendi a ler pensamentos. Responde ele e todos riem, inclusive o professor. O clima é de integração e harmonia. Eurípides se despede e, carinhosamente, avisa. Hora de escolher o próximo curso. Sala 24. Desta vez não será necessário o instrutor. Após escolher o curso, vocês terão uma hora de intervalo e depois devem se dirigir à sala indicada. Todos se despedem. Ao chegar na sala, Felipe encontra Belardo e Alessandra. Cumprimentam-se rapidamente e vão procurar um lugar. São mais de mil e duzentos estudantes, todos em silêncio. No momento do início da aula, cada um faz sua prece silenciosamente. O ambiente é de paz graças ao silêncio que reina. Todos se sentem leves, tranquilos. Após alguns instantes, Felipe vê uma cena de beleza incomparável. É o momento em que o Cristo convoca Pedro e André para fazer parte do grupo dos apóstolos. Afirma o Cristo. Hoje, sois pescadores. Farei de vocês pescadores de almas. Sua voz é límpida, suave e firme. Como poderia estar vendo aquilo? Pergunta-se Felipe. Em seguida, ouve uma voz familiar. Deus é misericórdia. É a voz de Ivan transmitida telepaticamente. Pouco a pouco, a imagem se desfaz. Felipe abre os olhos, respira fundo e abre uma tela à sua frente. É hora de escolher o próximo curso. — Boa sorte, meu amigo — diz Ivan. A lista é enorme. Em vez de ler todos os títulos, o que acabaria lhe confundindo, Felipe resolve meditar sobre o que seria mais importante entender para desenvolver sua atividade psicográfica. Indaga-se mentalmente. Por que ainda não comecei? Medo. Medo de quê? Medo de ser criticado. Por quem? Pelos espíritas, principalmente pelos que dizem conhecer o espiritismo. Sim, é verdade. Adiei minha tarefa por medo de ser criticado. O que fazer para superar o medo da crítica? entender aqueles que criticam, compreender-lhes as limitações e os medos. É isso, estudarei para entender os atuais líderes espíritas, conclui Felipe. Felipe abre os olhos, está radiante. Que método fascinante de tomar decisões, pensa. Ivan concorda, pois apesar de estar em outro planeta, foi capaz de se comunicar com Felipe ajudando a ver as respostas que estavam em seu coração. As respostas sempre estão dentro de nós. Os espíritos elevados apenas nos ajudam a vê-las. Cursos escolhidos Felipe, Psicologia dos Líderes Espíritas Abelardo, A Terapêutica de Vidas Passadas, Aprendendo a Amar o Passado Alessandra Técnicas psicográficas. A captação do pensamento e sua tradução em palavras. Desta vez irei para uma turma sem conhecidos, pensa Felipe. Você abrirá o caminho para os outros. A terapia de vidas passadas, bem como a psicografia, entendidas em profundidade, são temidas pelos atuais dirigentes espíritas. Vocês continuam juntos na mesma tarefa, espiritualizar-se e espiritualizar a Terra. Explica Ivan. Felipe sorri feliz ao entender que todos estão ligados na obra do bem e no momento certo atuarão juntos. Hora do intervalo. Todos se reúnem no grande jardim do castelo de Eurípides. Em meio a todos, Felipe vê Gabriel e aproxima-se. Ele o cumprimenta. Parabéns pela escolha. Estaremos juntos no próximo curso, comenta Gabriel. Que bom! Gostaria de conhecer melhor sua história. É verdade que você foi um dos continuadores de Kardec? Sim, meu pai se tornou espírita no centro de Kardec e, desde criança, conheci o espiritismo teórico e prático, como chamávamos na época. O que era chamado de espiritismo prático? Mediunidade, experiências mediúnicas... Você precisava ver como Kardec era sério e lúcido em relação a reuniões mediúnicas. Permitia a participação nas reuniões apenas de pessoas com interesses sinceros, inclusive adolescentes e crianças. Foi o meu caso. Diz feliz Você participou de reuniões com Kardec quando ainda era adolescente? Indaga Felipe sem acreditar. Sim, na minha casa. Mas não fui o único. Na verdade, acho que o codificador preferia trabalhar com os jovens. A seriedade dele era verdadeira. Por isso, ele sempre foi muito alegre e descontraído. O comportamento de Kardec sempre gerava um ambiente elevado. Além do mais, frequentemente os jovens de mente educada conseguem excelentes comunicações, sem cair em tantos preconceitos. Se isso é verdade, então o movimento espírita atual está indo na contramão. Na contramão e vai bater, completa Adelane com bom humor. Ambos riem, e Gabriel completa, agora com mais seriedade. Por isso farei o curso sobre a psicologia dos dirigentes espíritas. É preciso conhecer a história espiritual deles, saber por que interpretam a doutrina espírita e a mediunidade de forma tão diferente de Kardec. Apenas com a compreensão do passado espiritual, dos atuais dirigentes, é que poderemos ajudá-los. Muitos são companheiros valorosos, mas são movidos pelo medo e pelas ilusões do mundo. Prepare-se para grandes emoções. Já vi que me meti em um assunto complicado. É verdade. Além desse módulo, teremos mais dois. Aconselho você a fazer. Por quê? Indaga Felipe, curioso. Ora, primeiro por causa de sua missão. E segundo, é sempre bom trabalhar com gente preparada. Fala Gabriel, que sorri e o abraça. Felipe acorda com essa lembrança e com muita motivação. Vai psicografar. Que dirão os amigos? Quem o orientará? Como começar? São questões complicadas. Ele tem certeza que, com a ajuda dos amigos espirituais encontrará uma solução. É quinta-feira. Ele se dá conta de que está indo para o colégio Allan Kardec durante a semana e não apenas no sábado. Que legal, pensa. Arruma-se e vai pensando no caminho da escola em como e quando psicografar.